Viaje no tempo e ganhe 10 mil euros. E estão abertas as candidaturas aos prémios Arquivo.pt. Individualmente ou em grupo, basta enviar um texto e um vídeo usando a informação preservada no Arquivo.pt. Dê aso à imaginação e apresente um trabalho sobre qualquer tema. Pode ganhar 10 mil euros com o primeiro prémio. Saiba tudo em www.arquivo.pt.